Boa tarde a todos e a todas. Retomando, retomando a reunião exatamente, pontualmente, às 15 horas. É, é, fui, foi informado que todas as sustentações orais foram feitas. Ao tempo aqui que agradeço aí a, a todas as contribuições da, das empresas, associações, e dizer que todos os pontos foram é, cuidadosamente acompanhados pela assessoria. Dos diretores, de uma forma geral, e em especial do relator, doutor Elvio. E retomando ao rito de nossa reunião, nós agora solicitaremos a manifestação da Procuradoria Federal. Senhores diretores, senhor diretor-geral, diretor muito obrigado. Eu pergunto também se eu estou limitado a sete minutos. Não, você pode falar um pouquinho mais. fica à vontade, senhor Eu ia falar eu que eram cinco, mas... É. exato. Falar... <risos> tá, Eu vou falar só três, então. vou, vou precisar disso tudo, não. Bem, primeiro, agradeço a participação intensa aqui eh, de todos os envolvidos na, na consulta pública e nessa eh, sessão presencial da diretoria. E foram eh, levantados diversos pontos, doutor Elvio. Eu acho que eu nunca fui demandado, tão demandado em toda a minha vida. É, o primeiro ponto foi trazido por Ricardo da BGD, ele falou em risco jurídico, é um ponto realmente extremamente importante, que a ANEL é, precisou sopesar diversos aspectos é, na elaboração da norma que está sendo apresentada na data de hoje. Assim como isso foi feito quando da edição da Resolução nº 482, 2012, risco jurídico, é sempre algo que é feito, que é analisado pela diretoria, pela procuradoria, e sempre vai haver algum tipo de risco. A única forma de não existir risco... É colocar de forma originária na Constituição Até se for por meio de emenda complementar, pode haver algum tipo de risco jurídico. O grande desafio nesse tema é a busca do equilíbrio. Sempre vai haver alguém que fique insatisfeito com algum ponto. E aqui a gente está falando não de relações jurídicas simplesmente bilaterais. A gente não está falando aqui, como foi levantado, salvo engano, por Ricardo Brandão, de, ou, ou não lembro se outra pessoa, de relações jurídicas entre entre os consumidores e a distribuidora. A gente está falando entre prosumidores e o restante, o universo de consumidores. E os impactados com a discussão de hoje, eles são o universo de consumidores, que não geram a sua própria energia elétrica. E isso tudo precisa ser devidamente só pesado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E a nossa grande preocupação, de forma sincera, de coração aberto, é minimizarmos o potencial de judicialização. Ninguém quer ver judicialização e é por isso que esse diálogo foi tão aberto, tão longo e de tanta interlocução com os senhores e as senhoras. E a tentação da judicialização ela é um constante no Brasil, no setor elétrico em particular. Doutor Elvio, uma das grandes, um dos grandes dramas do nosso país, isso levantado pelo CNJ no final do ano passado, no documento chamado Justiça em Números, é que o, o percentual de despesa com o Poder Judiciário, em comparação com o PIB, é de... 1,2% no Brasil, ou seja, 1,2% do nosso PIB é ocupado com o Poder Judiciário, ao passo que Espanha é 0,12%, Argentina é 0,3%, Estados Unidos é 0,14%. Então, a gente só está atrás de El Salvador nesse ranking. Somos o segundo país que mais gasta com Poder Judiciário. E é, eu queria registrar, é, como, até como advogado, que o direito de ação é um direito legítimo, porém, não deve ser abusado. É, até mesmo os direitos mais legítimos, eles podem ser desvirtuados, se mal ou excessivamente exercidos. E aqui eu vou citar Shakespeare, doutor, doutor Elvio, é porque eu tomei, é, tive acesso à obra de Shakespeare por meio de uma grande amiga que admiro bastante, e lá, em um determinado determinada parte de Romeu e Julieta, se fala o seguinte, na Terra não existe nada tão vil que não preste algum benefício, nem há nada tão bom que, desviado de seu verdadeiro uso, não transforme a sua verdadeira origem caindo em abuso. A própria virtude se converte em vício se mal aplicada. E, às vezes, o vício se dignifica pela ação. Eu queria registrar aqui. A AGU ela está sendo implacável na prevenção à judicialização, mas ela também será implacável no combate à judicialização, assim como está ocorrendo nesse momento em relação aos atos antidemocráticos. Essa é uma preocupação constante da Advocacia Geral da União sobre o tema específico que foi trazido, eu tive a, é, os diversos pontos que foram trazidos. Eu tive a grande sorte de boa parte deles já terem sido superados. É o caso do artigo da discussão relativa ao artigo 655 k é, da norma que vai ser tratado no voto do relator. E eu vou me ater a um ponto específico trazido no parecer 96 2022, que foi emitido pela Procuradoria no ano passado. E a discussão era em relação ao artigo 18 da lei número 14.300. Todo o racional, toda a fundamentação está lá, mas eu vou é, registrar aqui o, o, o fecho, a conclusão que foi colocada, que é, é preciso frisar que apesar da lei 14.300 ter disciplinado várias questões relacionadas à da micro e minigeração distribuída, ela não esgotou toda a disciplina sobre o tema, tampouco retirou a competência da Anel para regular o sistema de compensação de energia, o net metering, inclusive, antes mesmo da lei, da edição da lei 14300/2022, o tema era disciplinado pela 482/2012 que não previa, inclusive, a cobrança do custo de transporte pelas unidades de microgeração e minigeração distribuída. Então, com essas considerações, doutor, eu vou devolver a palavra ao senhor e estamos à, à disposição para aprofundamento de algum item que seja necessário após o seu voto. Obrigado, procurador Luiz Eduardo. Eu solicitei, até para simplificar o entendimento e tornar o processo mais didático, eu solicitei uma apresentação técnica por parte da SRD, que liderou o processo, que pese ter havido aí a participação de outras superintendências, como foi citado, é, antes, é, e teve a SRM, a, S, a SGT, a SPE, a SCG, é, se eu não esqueci nenhum, a SRM, a SMA. É, eu vou pedir, então, para que seja feita essa apresentação e será feita pelo servidor especialista em regulação, Davi Rabelo. Obrigado, diretor. Boa tarde a todos. e apresentação é tá pessoal. A gente já discutiu bastante hoje. É... Pois é, ainda tem 620 páginas do diretor para ele ler. Então. É... Primeiro, a visão geral da... da, da... Da, da consulta pública, recebemos 829 contribuições, deu aí 500, 600 páginas lá o relatório de análise de contribuições, 61 entidades diferentes e um percentual bem alto de aceitação. tá é, eu, eu não me lembro de ter visto outra consulta pública, com um percentual de, de acima de 40% de contribuições aceitas, parcialmente aceitas já prevista, Teve até bolão aqui na casa para ver qual era o percentual e todo mundo errou, tá, diretor? <risos> todo mundo errou para baixo, tá? É, mas quem mais se aproximou foi a Renata, tá? Então, é, é, teve um percentual é, de fato bem alto, tá? É, primeiro, é, que já queria afastar um ponto que foi trazido aqui hoje de manhã, a tripla cobrança, é que é o próximo candidato a taxar o sol, tá? É uma frase que causa efeito, mas ela tem um... Um, um, uma imprecisão enorme é, na, na fala que a gente é, é, pretende esclarecer aqui. tá? Quando se fala em tripla cobrança, parece que a gente está cobrando três vezes a mesma coisa. tá? A gente vai ver que são cobranças, é uma cobrança que foi dividida em duas e outra cobrança que a lei criou. tá? Então, eu trouxe aqui a, um exemplo, por exemplo, de um consumidor que consumiu mais do que ele injetou, mais do que ele tem de crédito. tá? Então, nesse caso, é, o crédito vai lá para bater o consumo, aquele crédito vira energia compensada e a própria lei fala que sobre essa energia compensada, isso aqui é só para o GD2 e GD3, tá? evidentemente sobre a energia compensada incide um percentual da atua de fio B né? e sobre a energia que ele puxou da rede incide a tarifa de fornecimento tá? então é uma cobrança dividida em duas porque são duas tarifas diferentes né? do que ele puxou da rede tem uma tarifa, do que ele compensou tem a, a mesma tarifa com, com desconto que resulta lá é, na cobrança que hoje é 15% da FIB, tá? Então não tem dupla cobrança aqui, tem duas cobranças que é diferente, tem uma dupla cobrança, tá? É, já no caso em que a injeção ou os créditos são maior do que o consumido da rede, né? É, é o, o mais intuitivo aqui, é ó, o, a, a geração excedente vira crédito, né? Só que ela, ela traz um detalhezinho a mais, tá lá no artigo 16. É, eu tenho que puxar da geração o suficiente para que o, o consumo da rede seja igual ao custo de disponibilidade. Tá? Então, a lei lá no artigo 16, ela força que tenha um consumo da rede. É, por mais que eu tenha gerado mais do que eu tenho consumido e tudo, é, injetado mais do que eu tenha consumido, necessariamente eu tenho uma, uma parcela que eu vou puxar da rede. E essa parcela que eu vou puxar da rede, ela necessariamente tem que ser igual ao custo de disponibilidade. Ou seja, eu estou cobrando simplesmente o que eu puxei da rede, tá? Por que, que eu tenho que puxar isso da rede? Porque a lei assim manda, tá? Então, não tem outra, aqui também não tem outra cobrança, né? É, e, ah, tem a cobrança de geração também, então. Até quando é que a gente cobra a geração, né? Quando a potência, que não tem nada a ver com energia, não tem nada a ver com quilowatt-hora, a potência de geração superar a potência da carga, né? Então, é, a gente viu até um exemplo aqui hoje de manhã de uma casa com 300 quilowatt-hora por mês, né? Bom, essa casa tem uma carga ali, está no chuveiro elétrico, e ela tem um, um sistema de geração. Tá? Se a potência da carga for maior do que a do sistema de geração, essa cobrança de geração não existe. Tá? Então, que seguramente a gente fala que na geração local não existe cobrança por geração, porque normalmente, na geração local, vamos falar aqui quase sempre ou sempre, a potência de carga é muito maior do que a potência de geração. No exemplo trazido, é, 3 kW, pico, gera mais ou menos 300 kWh por mês. Um chuveiro elétrico tem mais do que o dobro disso. Né? Então, é, se eu projetar uma, um sistema de geração para atendimento da própria unidade consumidora, não vai ter cobrança de geração. Tá? A própria fórmula, fórmula ela força isso, porque a TUGG incide só sobre a diferença entre a geração e a carga. O, o gerador remoto, que é aí que tem uma potência de geração maior do que a potência da carga, aí sim ele vai ser cobrado e tem que ser cobrado mesmo, né? Se ele está gerando mais do que ele está consumindo, se ele tem uma potência de injeção maior do que a potência da carga, se ele usa a rede para injetar, ele tem que ter essa cobrança adicional. Então, são três cobranças que dizem respeito a três produtos, digamos assim, completamente diferentes, tá? Então, vamos aqui afastar a nova taxação de sol, e não vamos chamar mais de tripla cobrança, vamos chamar de três cobranças. tá? É, outro ponto que foi bastante batido foi a questão lá do artigo 70, 71, é, que diz respeito à aplicação desse parágrafo quarto do artigo 2 a lei. Tá? É, a gente marcou essa parte em amarelo para a gente, é, a tese que nos foi apresentada é que qualquer vício formal, é, qualquer vício, qualquer falta de documento deveria ser oportunizado para o cara representar, para o interessado reapresentar a, a solicitação. Tá? Só que a lei não fala que é qualquer um, a lei fala que é nos estudos de responsabilidade do acessante. É qualquer um? Não. Faltou um documento lá? Se ele estiver relacionado aos estudos de responsabilidade do acessante, aí sim, é, esse, esse parágrafo se aplica. Se não for nos estudos de responsabilidade do acessante, é, aí a, esse parágrafo não se aplica. Então, a, a lei restringe. Tá? Então, a gente não pode... Acho que algum, algum advogado ju, ju, é, é, é, usou que um júri de case, que eu não vou me lembrar, mas assim, a gente não pode esquecer o texto do jeito que está escrito. Então, o texto está escrito nos estudos de responsabilidade do acessante. Tá? Então, por isso que a, a gente entende que essa tese é, não deve prosperar. Tá? Então, passando aqui para frente, é, esclarecido... É, Aqui também a gente, Opa, tá. vamos falar aqui da cobrança da TURDIG, tá? É, já passando para a apresentação é, já de pontos que não foram tão batidos hoje de manhã, tá? é mais para esclarecer a proposta que está lá no voto. Tá? Então, na abertura da consulta pública, a gente propôs duas, duas formas de cobrança, uma forma de cobrança para os consumidores abaixo de 30 e outra forma de cobrança para os consumidores acima de 30. Tá? Nas contribuições, no, o, o que é que nós recebemos? Olha, essa fórmula para os consumidores abaixo de 30, que você transforma kilowatt-hora em kilowatt, ou seja, energia em demanda, ela apresenta distorções que não refletem o efetivo uso da rede. Tá? Então, a gente concordou com isso. Então, para cobrar injeção, necessariamente eu tenho que medir demanda. Tá? Então, se eu tenho que medir demanda, então, para cobrar injeção, a conclusão que a gente chegou é que necessariamente eu tenho que ter um medidor que apure a demanda. Não dá para fazer a cobrança de demanda com a apuração da energia. Tá? Então, a gente está propondo retirar essa fórmula tá? e é, também retirar essa divisão de maior ou menor do que 30 e aplicar somente a medição de demanda. Tá? Como no grupo A já existe essa medição de demanda, então, essa cobrança já é imediata, essa cobrança até já existe hoje, tá? com contratação de demanda. Para o grupo B, a gente aplica a mesma fórmula, sem contratação de demanda. Então, o consumidor do grupo B, ele não precisaria contratar demanda, tá? seria a demanda de geração medida. Tá? É, e eu só posso cobrar quando eu tiver um medidor. Tá? Então, é, a distribuidora já, já poderia cobrar do jeito que está hoje? Não, ela só cobraria... É, ela teria que trocar o medidor, o medidor do grupo B, pra, que medisse demanda para poder fazer a cobrança no grupo B. Tá? E, de novo, ressaltando, já ressaltei lá no primeiro slide, essa cobrança é, afeta quem tem potência de geração acima da potência de carga. E, assim, é, é, ela é bem, digamos assim, está bem equilibrada, já que a palavra equilíbrio foi bastante usada aqui hoje, porque se é, o agente usa a rede mais para injetar do que para consumir, ele tem que ter uma cobrança mais de injeção Além da cobrança de carga, tá? Aí, já, já que a gente falou de medidor, na abertura da consulta a gente propôs um medidor com funcionalidades avançadas, que ele mediu demanda, continuidade, que é o DIC-FIC, apurava tensão, DRP, DRC, e apurava alguns fenômenos transitórios, tá? Esse medidor seria aplicado em novos consumidores do grupo A, novos consumidores do grupo B, e a gente determinava a troca dos medidores dos consumidores do grupo B com potência acima de 30. Tá? Hoje, esses, esses consumidores do grupo B com potência acima de 30 representam cerca de 100 mil consumidores. Tá? A gente conversou bastante com o fabricante de medidor, com a Bini, é, e o que, é que eles nos informaram? Olha, esses fenômenos transitórios, eles não estão disponíveis na prateleira hoje. Tá? A gente precisava desenvolver medidores para apurar esses fenômenos transitórios, que são o de medição de harmônicos e VTCD. tá? Para o grupo B, é, não tem nenhuma dessas funcionalidades já disponível na prateleira. Tá? E o que, que eles falaram também, eu acho que foi a posição de algumas contribuições. Já existe um processo específico para estudar essa questão de medição de forma mais ampla. Então, deixa para o processo específico, está até na nossa agenda regulatória. Então, a qual é a nossa proposta? A gente retira... É, a exigência das, das funcionalidades é, relativas aos fenômenos transitórios, retira a obrigação de usar em consumidores do grupo B e retira a obrigação de trocar os medidores do grupo B. Tá? Então o medidor passa a ser utilizado para consumidores do grupo A conectados a partir de 2024. A diferença em relação ao medidor que ele tem hoje é basicamente que esse medidor vai apurar a continuidade de, RP, é, de que fica, e vai apurar os indicadores de tensão DRP e DRC. Tá? a pendência da obra a pendência da ativdora em relação à suspensão do prazo de obra esse ponto aqui já foi bastante batido também né a gente saiu para a consulta pública é, é, com o entendimento de que obra da ativdora não pode não necessariamente seria pendência só seria pendência se houvesse atraso tá então a gente tem é, é, é, a gente adotou esse princípio tá só que houve uma evolução é, é, depois da instrução técnica, a gente é, foi construindo isso depois da instrução técnica, e é, é, o nosso entendimento é que o prazo não fica suspenso, se foi era, era o entendimento que o prazo não ficava suspenso se ele já tivesse sido indicado no orçamento de conexão. tá é, Ocorre que os prazos da lei, acho que o parágrafo terceiro do artigo 26, eles são determinativos. Os agentes devem ser conectados naquele prazo. lá Então ele estabelece um prazo que para a conexão da gente, e ele estabelece quais são as consequências. Se o interessado não cumpriu o prazo, ele perde direito ao enquadramento lá como GD1. Se a distribuidora não cumpriu o prazo, é, aquele prazo fica suspenso. Tá? Então, quando é que fica suspenso o prazo? Quando a distribuidora perdeu o prazo do orçamento de conexão, que aí fica suspenso, ou é, quando, o, quando ela não cumpriu os prazos que a lei estabelece no parágrafo 3 do artigo 26, que é 120 dias, 12 meses ou 30 meses, a depender da fonte. Tá? Então, a proposta, a gente retira essa questão de que o prazo é, do orçamento de conexão não suspende, é, é, a gente retira aquele parágrafo, acho que vocês já conhecem da publicação do voto do relator, e na prática é, isso vira que o prazo para a gente se conectar é o maior dentre o orçamento de conexão e os prazos estabelecidos lá no artigo 26. Okay? Eu acho que no voto do diretor tem até um exemplo, é, acho que é complicado citar aqui, então, se o orçamento de conexão der um prazo de 18 meses, é, é, o agente ele vai ter direito à conexão se ele se conectar dentro dos 18 meses. Se o orçamento de conexão der um prazo de 6 meses, e a distribuidora cumpriu o prazo, evidentemente, é, o agente pode se conectar até em 12 para fazer direito ao benefício lá da GD1, ok? É, a questão dos 180 dias, também, eu já, acho que eu já vou passar bem rápido aqui. É, é, a lei falava que a mudança tem que ser operacionalizada até em 30 dias. A gente traduziu isso até o ciclo subsequente ao que o um pedido foi feito, tá é, devido à dificuldade de operacionalizar, principalmente devido à quantidade de pedidos que as distribuidoras vêm recebendo. Tá? Então, na proposta técnica, foi, estabelecido, foi proposto um prazo de 180 dias, um intervalo de 180 dias que o solicitante, né, que o interessado poderia fazer essa solicitação de alteração dos participantes, tá? mas é, a evolução que houve depois da instrução técnica entendeu que isso afetava os modelos de negócios estabelecidos na lei e, e, e essas dificuldades operacionais é, não justificavam é, o estabelecimento desse intervalo, então é, o parágrafo que estabelecia isso é, a proposta do relator é que seja retirado. Ok? Garantia de fiel cumprimento, é, essas são as características da garantia de fiel cumprimento, eu não vou citar aqui todos esses itens, acho que vocês já conhecem também, mas é sobre a modalidade que a gente estabeleceu exclusivamente, depósito em espécie, tá? nas contribuições sugeriram, além do depósito em de espécie, carta fiança, título da dívida pública, seguro garantia, em cumprimento à lei das licitações, foi isso que as contribuições é, é, sugeriram, tá? a gente não está aceitando as contribuições que dizem, que dizem respeito ao seguro-garantia, porque, no fundo, no fundo não representa a garantia de fato devido é, o seu baixo histórico de execução. Tá? Então, não é um tipo de modalidade que seja assim, tecnicamente desejável. E a gente também rejeita as contribuições, sugere rejeitar as contribuições que dizem que a gente tem que observar a lei das licitações nesse processo de conexão, de central geradora de micro e mini geração. Aqui né? não se trata de licitação, não se trata, é, é, não está não em nenhuma hipótese enquadrável na lei das licitações. Tá? É, a gente fez só um ajuste também, porque a carta fiança e o título da dívida pública, eles têm um prazo de validade e aí o empreendedor, ele fica com a responsabilidade de manter é, essa garantia válida até o prazo que a lei exige. Okay? Em relação à custódia, é, teve é, tiveram contribuições que, que falaram a respeito dessa custódia pela distribuidora. Tá? É, a gente está estabelecendo que a distribuidora, ou pelo menos esclarecendo na norma, deixando evidente que a distribuidora pode contratar uma instituição financeira para oferecer custódia, mas ela tem que ofertar pelo menos quatro institu instituições financeiras para o interessado é, poder depositar a custódia. Tá? E o custo da contratação da instituição não podem ser repassados aos interessados. Em relação às divisões. É, a gente propôs, na abertura da consulta, quatro possibilidades de divisões que seriam vedadas. tá? É, as contribuições que a gente receberam sinalizaram que as três últimas listadas aí no slide é, visavam evitar o acesso a condições mais vantajosas. né? Então, assim, olha, essas três últimas, na verdade, é, o interessado ou ele está tentando obter um benefício que ele não deveria, ou ele está tentando se esquivar de alguma obrigação que ele deveria. Tá? Então, o remédio correto não é vedar a adesão dele ao sistema de compensação, mas sim fazer com que ele mantenha as mesmas obrigações e os mesmos os mesmos obrigações uh, direitos. Tá? Então e, e, e realmente a gente compreendeu, até mesmo mesmo que o agente se manifestasse, disse assim, não, eu quero pagar a garantia, estou dividindo por quê? Porque é um critério comercial meu, mas eu quero pagar a garantia na versão que saiu na abertura, isso seria vedado. Então, a nossa proposta é retirar os três últimos, incluir uma disposição, dizendo que os direitos e as obrigações não são alterados em função das divisões. Então, é, existem divisões que não são vedadas, mas se o agente praticar essa divisão, os direitos e obrigações deles se mantêm inalterados. Okay? É, questão do optante pelo grupo B, optar pelo grupo B, a lei 3 trouxe três condições essa terceira condição foi bastante citada, acho que algumas contribuições citaram aqui hoje, em relação ao termo da geração local. Tá? As contribuições, elas equiparam o termo geração local como se fosse unidade consumidora com micro geração ou mini geração distribuída. Né? Só que analisando o texto da lei, você vê bem muito essa diferença, você vê muita diferença quando a lei quer falar em geração local, ela quer dizer uma coisa, quando ela quer falar unidade consumidora com geração distribuída, ela quer falar outra, e a gente não consegue interpretar que justo nesse parágrafo primeiro do artigo 11, ela quis, quis dar um sentido diferente a esse termo. Tá? Então, a gente sugere manter essa, essa, essa, esse critério da geração local. Tá? Em relação à, à aplicação das condições aos consumidores existentes, Diversas contribuições que a gente recebeu falaram de direito adquirido. Alguns consumidores hoje já estão enquadrados como optante pelo Grupo B, que ele teria o direito adquirido a continuarem sendo faturados nessa modalidade. tá? É, tem um parecer da Procuradoria, tá? É, e aqui a gente faz bem a diferença de regra de faturamento e regra de conexão. né? Direito adquirido sobre regra de faturamento, como é essa, ela, ela assegura ao interessado que eu não vou refazer os faturamentos que já foram feitos. Se a regra de faturamento mudou, daqui para frente eu aplico a regra de faturamento, mas eu não refaço as regras de faturamento. É, aqui, da mesma forma. tá Então, é, quem está faturado nessa modalidade tem que se adequar aos novos critérios que ela trouxe daqui para frente. O que passou, passou, mas nos novos faturamentos, daqui para frente, é, essas condições que a letra são plenamente aplicáveis, ok? Era isso, diretores. Muito obrigado. Bem, vou agradecer aqui ao Davi pela objetividade da apresentação. Passou por uma série de pontos que foram discutidos aqui durante a, as sustentações. Já também é, fiz aqui algumas anotações aliás, algumas, não muitas, anotações aqui, de, durante as as, sustenta, as sustentações orais. É, e eu quero iniciar dizendo que foram mais de 30% de contribuições aceitas ou parcialmente aceitas, 40%, 40% é, e eu estava dizendo aqui com o diretor Fernando que antes das sustentações orais, né porque esse número pode aumentar, né? depois das sustentações. É, eu, eu quero fazer também uma, uma, uma, uma referência aquilo que a ANEL faz, e a gente tem, sempre repito isso, me perdoem repetir aqui, porque eu acho que é importante a reenfatizar aquela missão que está ali no quadro, ela fica ali exatamente para que a gente, toda, todas as vezes que estamos deliberando, a gente olha para ela, saber se nós estamos realmente em, é, conseguindo o equilíbrio. Então, acho que essa é uma palavra que foi citada várias vezes, e equilíbrio é aquilo que nós buscamos o tempo inteiro, tanto que é, foi um, foi colocada na própria missão da agência. É, e um, uma observação que foi feita, que eu acho que é importante a gente fazer referência a ela, os prazos. né O prazo é, que foi considerado assim, como exíguo, né? e que a nota técnica que avaliou as contribuições foi é, pequeno. Na realidade, a nota técnica, que quando a gente faz a avaliação, ela, ela é já a análise das contribuições. Né? Então, ali não, não é um documento para ser é, colocado, disponibilizado para consulta pública mais uma vez. Né? Na verdade, é o resultado das análises em que, pese, nós também disponibilizamos com a devida antecedência para que todos possam é, avaliar né, e, e conhecer aquilo que a NEO, que as, as áreas técnicas estão apresentando. E aqui, eu, eu, eu sempre digo que na, aquilo que as áreas técnicas é, é, avaliam não significa necessariamente aquilo que a diretoria vai deliberar. Então, algumas vezes, na maioria, na, na, na grande maioria dos casos, há uma, uma concordância com as análises técnicas, mas algumas vezes há divergência, e inclusive, algumas vezes, até divergência, eh, também pouquíssimas vezes, com a própria procuradoria. né Quantas vezes aqui que vocês assistiram debates dos diretores com os, com os procuradores. Eh, e essa divergência, ou pensar diferente, na minha visão, é, é, e tenho certeza que, eu, que isso é compartilhado por todos os diretores, é aonde está, eu, uma vez eu disse que era a beleza do colegiado, era, era a divergência, porque eu acho que na divergência nós construímos os melhores resultados. Então, quando nós recebemos uma crítica, e nós avaliamos as críticas, e somos estamos abertos a receber as críticas e mudamos muitas vezes a nossa posição. Quantas vezes que aqui cada um dos diretores já retirou um processo de pauta por conta de uma sustentação oral. Então, isso é, é, é algo valioso, a consulta pública é valiosa, a audiência pública é valiosa, e esta sessão ela é muito valiosa porque nós absorvemos e, eventualmente, revemos os nossos posicionamentos que estão no voto. Essa inclusive é uma das razões para que eu faça isso, não é um não é uma, não é um, não faz parte do rito da ANEL, mas eu procuro sempre divulgar meu voto com uma antecedência, ou antes da reunião, algumas vezes a antecedência é maior, algumas vezes menor, né? nesse caso, até por conta de termos trabalhado no sábado e no domingo para finalizar, né, da melhor forma possível o voto. Nós só conseguimos disponibilizar ontem à noite, acho que foi ontem à noite, né? ontem no final da tarde vamos dizer é assim né a noite é um pouco de exagero. É, então eu acho que é, é muito oportuno e importante e conveniente que a gente ouça as contribuições que vêm das sustentações orais tem dois pontos que foi muito bat, muito debatido muito é, muito tratado aqui nas sustentações quase todos se referiram a esse ponto, que é o 655K e o 655G. Esses dois pontos nós já tínhamos... É, tivemos um debate longo aqui, tá? um debate longo nosso, das nossas equipes, da nossa equipe de assessoria, nossas equipes de assessoria com as equipes técnicas da agência, e é, chegamos à conclusão de que Realmente não estava bem posto. É, vou até dizer assim que a, a área técnica, nós decidimos isso ontem, e a área técnica me perguntou assim, mas na sexta-feira você já tinha concordado, o que que mudou? Eu falei assim, o que mudou foi o domingo à noite. Porque eu, eu fiquei refletindo em casa e falei, não, esse negócio não está bem colocado. Aí voltamos a falar na segunda-feira, e eh, eu espero ter convencido a área técnica de que eh, não era a melhor alternativa, e convenci mesmo, né, porque eh, tanto que eh, houve a, a concordância, né, não, não com o meu voto em si, né? mas eh, eles entenderam que era mais conveniente. Eh, o artigo, uma discussão que se passou aqui em relação ao artigo, aos artigos 70 e 71, é, em relação aos vícios formais, essa é uma coisa também que me chamou bastante atenção, eu anotei, e acho que isso aí é um é, um, é algo relevante. É, a nós nós Eu já discutia, não discuti mas eu já fiz algumas referências aqui ao uso da crase, a, ao, ao uso da, das paroxítonas e das, das oxítonas, quando se acentua ou não graficamente, e hoje passou uma boa discussão em relação ao sentido, à interpretação das palavras pendência e atrasos. Então, a gente está aqui também num, num momento importante de discussão também do sentido das palavras, né? mas é, esse aí é um, também algo que é relevante e nosso entendimento foi apresentado pelo Davi, foi diferente do entendimento de alguns que fizeram sustentação oral. É, em relação à garantia é, financeira, é, eu... É, faço aqui uma observação um pouco diferente da do Davi é, em relação ao fato da, da garantia de fiel cumprimento não poder ser executada. É, é claro, ele disse muito bem, a execução da, o nosso histórico de execução de garantia de fiel cumprimento é baixo. Mas não só por isso que foi retirado a possibilidade da garantia de fiel cumprimento. É porque a construção das próprias apólices ela é muito, ela dificulta muito a execução. Então esse é um ponto e eventualmente teríamos que ter algum tratamento desse assunto com... SUSEP, por exemplo, para poder é, avaliar como poderia ser construída a apólice. Apólices, normalmente, elas são padronizadas. Então, é muito, não é simples de fazer alteração no, no, na, nas cláusulas da, das apólices. Outro ponto que também foi muito discutido aqui é a questão da, da, da, da, da, também um pouco do sentido da palavra no contexto né, de geração local. Então, eu acho que esse também foi um ponto... Bastante é, tratado aqui, trazido por, em várias sustentações orais e também tratado pelo, pelo da, Davi Rabelo. E o outro ponto, para finalizar aqui essas observações, em relação às regras de faturamento. Então, eu, embora eu tenha assim, uma, uma percepção de que estamos num bom caminho, é, ainda eventualmente poderia ser reavaliado esse ponto. Então, eu quero aqui agradecer. Ao Inel, ao MSL, ao Movimento Solar Livre, ao, ao Hugo Brito, que, de Brito, que fez a sua, a sua sustentação, a AXS, a, a, -A, -A, -A, -A, a Faro, a Lemon, a GD-San, a Rai Brasil, a, ao Cortes, ou Cortés, eu fiquei na dúvida se é Cortes, mas acho que é Cortes, é Pimenta, Pimentel, acho que é Pimentel, a ABSolar, a GD Solar, a KWP, a Nextron, a Atom, a Comerc, a Ilumisol e a Brad pelas contribuições que fizeram aqui nesta reunião. É, eu, eu digo tudo isso para dizer que, é, na... A, a minha percepção, ao analisar, ao, ao, ao ouvir e analisar, eu usei a hora do almoço para fazer isso, né? analisei a, a cada uma das contribuições, e algumas delas me trouxeram dúvidas. E dúvidas que precisam ser estudadas. Então, eu sei que eu vou, é, eventualmente, isso são ossos do ofício, né? É, é, eventualmente, eu posso frustrar quem está nos acompanhando aqui hoje ou acompanhando virtualmente, e especialmente as nossas equipes, que, como eu disse no início dessa sessão, as equipes que trabalharam durante os últimos dois meses de forma assim a, até até além do, do, das sua, do seu fôlego, né, que... Trabalharam no Natal, trabalharam no Ano Novo, trabalharam e, e, e seguiram trabalhando de forma é, constante e com dedicação plena a esse tema. E também a minha... eu, eu Normalmente, quando eu termino a reunião aqui, eu, eu eu apanho um pouco da minha assessoria. tá? Então, eu tenho certeza que eu vou apanhar, mas eu vou sair pela porta do fundo, é, é, porque eu vou retirar o processo da pauta. É, eu vou retirar esse processo da pauta pelas razões que eu acabei de dizer. Eu acho que algumas contribuições nós vamos avaliar com mais profundidade para que a gente possa aperfeiçoar ainda mais o nosso processo. Tá? E aquilo que for possível de ser revisto no meu voto, eu o farei. É, e a minha intenção, diretor Sandoval, diretor Ricardo, diretor Fernando, é, trazer esse processo de volta para a pauta na, no, na próxima reunião da diretoria. Porque eu quero usar essa semana agora para é, aprofundar essa discussão, avaliar com mais é, cuidado, e porque é, é, eu, eu quero dizer aqui que é o respeito que nós temos pelas contribuições, pelas associações, pelos consumidores, pelos agentes, pelas distribuidoras eh, e, e muito do que veio aqui eu, eu percebo que precisa ou ser alterado ou ser explicado por que eh, ir num caminho ou em outro de forma melhor porque muitas vezes até a nossa forma de comunicar nos valores da Anel está a comunicação então algumas vezes a forma de comunicar ela não é a mais adequada e há eventualmente um um entendimento eh, equivocado, no nosso entendimento equivocado, daquilo que queríamos dizer. Então, no, também eh, do ponto de vista de eventuais alterações no texto para tornar o processo mais eh, mais compreensível, o que todos entendam da mesma forma. Então, essa por essa razão, diretor Sandoval, eu vou retirar o processo, então, da pauta com a intenção... De, de retornar com ele na próxima reunião que ocorrerá no dia 7 de janeiro, de fevereiro. Então, é, é isso, diretor Sandoval. Então, eu vou, é, portanto, retirar o processo. E, além disso, além disso vocês ainda ficam, é, se salvam da minha leitura de 240 itens. Tá. Bem, é, processo retirado de pauta... É... Processo retirado de pauta, e com as palmas do Rodrigo Sawaia, presidente da Absolar. Vejam, diretor Evo, só me permita, nós não costumamos comentar processos que foram retirados da pauta, mas, considerando o processo, eu queria mais uma vez aqui ressaltar o profissionalismo do diretor Evo, como relator dessa matéria, e que, ao fim de uma semana, nós poderemos voltar com os mesmos estritos termos do que foi proposto. O que o diretor propõe é avaliar, estudar, para verificar se há alguma mudança a ser feita. E o que a gente pede, é, com esse gesto, mais um gesto que a agência faz no amplo diálogo a respeito desse tema, que ele seja encarado como uma oportunidade de discutir e convencimento, discutir e eventualmente fazer o convencimento da matéria. É, não, eventualmente, utilizarmos esse período para estudar o tema com outras, é, outras, outras abordagens no sentido de que a gente prolongue mais ainda esse tema. Esse tema tem que ser resolvido foi feita uma escolha é, soberana pelo Parlamento Brasileiro de assim regulamentá-lo. Obviamente, nós temos o pequeno, o grande, o médio, o que vende créditos, o que vende cotas em associação, tem aquele que quer simplesmente instalar na sua casa, tem o que monta painel, tem o que vende painel. Achar uma lei, um arcabouço regulatório que consiga adaptar Ainda tem mais, além disso, aí tem o consumidor e a distribuidora. Conseguir encontrar um aparato legal, regulatório, que atenda plenamente todo mundo, vejam, a unanimidade nunca é possível. Então, o que eu peço, mais uma vez, equilíbrio. Agradeço aqui ao diretor Elvio e peço até desculpas de fazer comentário em um processo que foi retirado da pauta. Mas o caso requer e, e assim, eu me manifesto, e, e não é o caso de concordarmos, mas concordo com a, com a posição do diretor Elvo, no sentido de é, fazer mais uma rodada de conversas e que as informações elas venham não sob o ponto de vista, é, é, diretor, o que a gente tem visto, às vezes, é a é, é, é, é, é emoção da informação. Às vezes, quando você vai e desce no segundo nível, no detalhe, ah, não, então o anel está certo. Eu falei, está vendo? Então, se discute, se, é, se eleva a temperatura, e quando você vai para discutir o tema cientificamente, tecnicamente, a, a, a razão é dada para parte uma parte ou outra. E também temos a humildade, se for o caso, e assim entendemos, de acatar também tudo o que for falado. Não temos nenhum problema. O que a gente precisa é ser convencido. É, também queria fazer uma observação aqui, se, eu, se o diretor me permite. Só também, claro, o processo já está fora, já, já saiu da pauta, mas é, é nesse primeiro... É, bom, acho que alguns sabem aqui que, já faz muito tempo isso, mais de 20 anos, eu fui professor. E é, aluno gosta de pedir revisão de prova. né Então, fala revisão de prova é para mais ou para menos. né é, Mas eu garanto para vocês que aquilo que eu já avancei, eu não vou retroceder. tá Só para deixar tudo mais tranquilo. E a outra coisa que... Né, ao, é, nós temos pouco tempo, né hoje já é terça, mas eu vou tentar nesses dias, que, que até o dia 7, contato com o maior número possível, especialmente aqueles que contestaram, contestar não é bem a palavra, mas que viram de forma diferente, para que a gente possa explorar um pouco mais aquilo que foi apresentado. Então eu vou fazer os devidos contatos aí para que a gente possa avançar. Próximo item. É, de ordem, diretor Sandoval, eu te, a minha assessoria estava em contato com a diretora Agnes e ela solicitou que esse processo não fosse deliberado, enquanto, é, enquanto o, o item, que hoje era o item 1, fosse deliberado, então ela está autorizando aqui a retirada da pauta. Tá? Perfeito, então o item 2 foi retirado da pauta, solicito ao ilustre secretário que apregue o próximo item. O próximo item e último da pauta é o item 19, que já estava na fase de votação, era o item do bloco, e a votação ah. encontra-se é, com dois votos é, convergentes com, com o relator, doutor ah. Fernando Mosna e doutor Elvio, é, e um tá, voto aí, divergente do diretor Tilly. Tá, perfeito. Então, ou eu voto para empatar, ou eu voto para decidir. Então, eu vou solicitar vistas desse processo também com o compromisso de trazê-lo o mais rapidamente possível. Último item, secretário? Era o último, era o último é, item. Considerando da que esse era o último item da reunião, da segunda reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, eh, declaro encerrada a segunda reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Boa tarde a todos e a todas.